Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito bem-vinde aqui ao canal da Diálogos do Sul. Hoje nós estamos aqui com uma presença super ilustre, com o Gilmar Tato, como vocês estão vendo. Nós vamos conversar sobre a cidade de São Paulo, sobre problemas recorrentes. É, ele é pré-candidato do PT à prefeitura da cidade, mas antes de começar a conversa, eu quero dar um recadinho bem rápido para vocês. Bom, a gente precisa crescer aqui no YouTube, então eu falo, peço para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações, que vocês vão passar a receber nossos vídeos. A gente está produzindo vários vídeos muito interessantes. Estamos acompanhando os pré-candidatos do PT à Prefeitura e depois vamos falar também com os pré-candidatos de outros partidos quando estiverem definidos. Então a gente tem vídeo sempre no canal, sempre novo. Ativa aí o sininho para receber. E a gente tem uma campanha de financiamento no Catarse, financiamento coletivo, assinaturas solidárias. É, o endereço vai aparecer aqui embaixo. Peço para vocês darem uma olhada. É, é um valor que cabe no orçamento. A partir de R$10,00 é possível colaborar. E isso nos ajuda a trazer convidados como o Gilmar a conversar com mais gente, ampliar esse debate e a produzir mais conteúdos com melhor qualidade. Bom, primeiramente, muito obrigada pela, pela participação, por estar aqui com a gente. Se vocês não o conhecem, Gilmar, Gilmar Tato, ele é, é secretário de mobilidade e transporte dos governos Fernando Haddad e Marta, do PT. É, foi deputado federal duas vezes, é professor e é secretário nacional de comunicação do PT. Então é isso, muito bem-vindo. Obrigado Vanessa, é um prazer estar aqui conversando com vocês, do Diálogo do Sul. E nós estamos nessa caminhada agora de preparando o nosso partido para disputar a eleição municipal. Uma eleição importante uhum. por se tratar da cidade de São Paulo. Você sabe que a cidade de São Paulo Além da repercussão que tem na, na região metropolitana Tem uma repercussão no Brasil e até internacional é. e nós precisamos retomar Exato. É, os governos progressistas no Brasil Para 2022 uhum. e começa na cidade de São Paulo E nós temos esse grande desafio O PT vai passar por um processo de interno, de, de, de, pres, de prévia né? uhum. Tem sete de, candidatos é, Nós temos 18 debates marcados A nossa prévia está marcada para final de março e nós estamos caminhando, estamos aí bastante animados, com muita disposição para fazer essa disputa e ganhar a cidade de São Paulo. Legal. Eu queria que o senhor comentasse um pouco o seguinte, muitas pessoas estão vendo, principalmente como o senhor colocou a questão da cidade de São Paulo, como uma prévia de 2022. Isso tem os lados positivos e negativos que depois a gente pode entrar, mas nesse cenário, é bolsonarismo, o lava Jatismo ainda tem uma força muito grande associada ao antipetismo o senhor acha que a gestão bolsonaro da maneira que está caminhando ela pode favorecer uma, a esquerda nessas eleições municipais ou ao contrário eles ainda têm muita força, essa direita ainda está com, com fôlego? Vanessa, sabe por que as pessoas têm essa, essa perspectiva de que se a gente tiver resultado positivo esse ano ajuda para 22, o seu professor de história, você acabou de falar, Sim. É, a Marta ganhou a eleição em, em, em 2000, em uhum. 2002 o Lula ganhou a presidente da república, uhum. aí depois o Haddad ganhou a eleição é, aqui para prefeito, logo em seguida a Dilma ganhou a eleição, uma coisa é o Lula uhum. na reeleição, depois a Dilma, a Dilma ganhou a eleição para presidente, então é uma preparação. Tá certo Você cria uma onda, uma onda progressista, uma onda da solidariedade, uma onda de que as pessoas respeitem um outro, uma onda de investimento público, do Estado é, é, intervir e investir na, nos mais vulneráveis uhum. da uhum. cidade de São Paulo. Uhum. E, e a cidade de São Paulo, ah, hoje mesmo saiu uma matéria no, no UOL, a onda aumentou em 64% o número de moradores em situação de rua. Quer dizer, uhum. você saiu de um patamar de 15 mil, e é, foi para 24, 25 mil. E os governos nossos, da Luísa Londina, da Marta e é, do Haddad, é, teve investimento muito forte nesta área. Eu lembro, eu era secretário de abastecimento no primeiro ano do governo da Marta, o secretário Evilásio, que era da assistência Social depois foi a da Isa Esposati, uhum. é, ele veio conversar comigo que nós tínhamos uma garagem, acho que o abastecimento uma garagem grande de estacionamento de, de caminhões, de abastecimento uhum. na época. E eles foram pedir justamente essa garagem para criar o projeto Oficina Boracéia, que foi inovador, ganhou prêmios internacionais, então todos esses carroceiros iam lá, podia pesar os seus produtos, os papelões, os ferro velho que eles é, é, recolhiam na rua, é, podia morar lá com a sua, com a sua mulher, com o com, com, com, com seu, seu marido, crianças podiam estar lá, podia cuidar do ca o cachorro podia participar desse projeto, então foram mais... O que, que é isso? São, é cuidar dos mais vulneráveis, cuidar de quem mais precisa, tá certo? E é exatamente isso que o governo não está fazendo. O governo Dória, Bruno não está fazendo, uhum. o governo Bolsonaro não está fazendo. Ao contrário, nós estamos vendo uma cultura do ódio. Você vê, é, on, ontem foi o dia internacional da, da, da, da, da, da trans, da, da visibilidade de de trans, é tá certo? É, o Brasil é recorde mundial de assassinatos é, da, da comunidade LGBT, uhum. principalmente de... Do trans. então é, do trânsito, então você percebe? Isso, isso é inadmissível e a cidade de São Paulo tem que se contrapor a isso, uhum. nós temos que nos indignar em relação ao que está acontecendo no país, uhum. na área da cultura, na área da ciência, da tecnologia na na, na, na, na, na, na, na, na defesa da nossa soberania, na defesa da nossa riqueza, eu estava falando com, com, com o Paulo Canabrava quando cheguei aqui ele acabou de, de, de dar uma notícia disse que os, os operários, os funcionários da Petrobras, da refinaria de Cuba Estão pedindo demissão em massa Em função da precariedade Da pressão é, da, Do local de trabalho Nós estamos uberizando O, o, o, o mundo do trabalho uhum. Quer dizer, é, não existe mais CLT Não existe mais segurança Não tem mais férias, 10 terceiro é, no, no, no Fundo de garantia Então é, você está virando Uma é, pejotização do, do mundo do trabalho Zero, e trabalho, e, a, trabalho intermitente. Uhum. Então, eu começou com o um golpe na Dilma, começou o governo depois do governo do Temer e agora o Bolsonaro. Você não fala de emprego no governo Bolsonaro, uhum. você, você não fala de qualidade de educação do governo Bolsonaro, você não fala de investimento em ciência e tecnologia, ao uhum. contrário. Acabou de ter uma portaria agora, que é, é, criando dificuldades para os cientistas poderem viajar. É, no exterior, em, em, em, em seminários, em pós-internacionais Mesmo o governo não pagando entendeu? Uhum. Então é um governo que tira o Estado é, daqueles que mais precisam Quer dizer, o Estado tem que ser indutor da economia, do crescimento, da geração de empregos e é, e é por isso que nós temos que fazer esse debate A cidade de São Paulo é uma cidade de 12 milhões de habitantes Nós não podemos... É, vai ter o debate nacional e tem o debate específico da cidade de São Paulo uhum. O que está acontecendo com a saúde, com a educação, com morador em situação de rua Da assistência social, com a criança e adolescente é, o que está acontecendo com a zeladoria, uhum. o que está acontecendo com as subprefeituras. Então, esse debate nós temos que fazer. E eu me sinto preparado para isso. Né? Eu, eu fui oito, quatro anos do governo da Marta, fui secretário de abastecimento do uhum. governo da Marta. Nós implantamos o almoço e janta um milhão de crianças. Tiveram oportunidade de comer uma comida saudável, arroz, feijão, é, verduras, é, é, ovo, carne, uhum. é, coisa que não tinha, era, era, era, era bolacha seca. Uhum. Depois eu fui secretário de implantação das prefeituras, eu conheço essa cidade, o território dessa cidade como ninguém na cidade de São Paulo. Depois eu fui na secretário do governo da Marta, que nós reestruturamos o sistema de transporte, estava uma bagunça uhum. quando eu cheguei lá, tá certo era greve de motorista, era pirueiro, é, nós implantamos leite único, fizemos corredor de ônibus, no Haddad fizemos faixa exclusiva, fizemos ciclovias e como você falou, fui deputado estadual, fui deputado federal, fui líder da bancada, Fui, fui, fui presidente da comissão do Movimento econômico dos comércio, então me sinto preparado, uhum. preparado para representar o PT nessa disputa política entendeu? derrotar a direita, a extrema direita na cidade de São Paulo e defesa da democracia, defesa de direitos e defesa da qualidade de vida e, e nós temos que ter muita energia, uhum. é, muita disposição para fazer essa disputa e não tem que ter medo do Bolsonaro, não tem que ter medo do Dória não tem que ter medo do Bruno, entendeu? porque tudo que eles fizeram na cidade de São Paulo, São Paulo e no país foi retrocesso, é tirar o Estado é, do sentido de investir cada vez mais na população que mais precisa. Só entrar um pouquinho na questão do Bruno Covas, até esses dias ninguém nem sabia quem era, ele era o prefeito, porque a cidade estava completamente abandonada e desde que o Dória foi para o governo do Estado é isso, as pessoas não tinham conhecimento de quem era o prefeito da, da cidade, mas agora ele é candidato à reeleição e nas entrevistas que ele tem dado, então ele participou do Roda Viva, tem participado muito aí na imprensa, é, ele descreve a cidade como um paraíso na terra, ele diz que dobrou todas as ofertas de serviços, dobrou o acesso a creches, está zerando a fila das creches, ele diz também que aumentou muito é, a zeladoria, por exemplo, só que o paulistano que anda na cidade, os turistas que andam na cidade, tem uma percepção talvez um pouco diferente, a cidade está suja, tem muito. A, a população de rua aumentou demasiadamente, é... E parece que a cidade está abandonada. Então, assim, como que o senhor enxerga essa dicotomia entre o que ele está colocando na imprensa e a percepção que a maioria de nós tem ao andar aqui pela cidade? A cidade que ele fala não existe. Ele não, dá a impressão que ele não mora na cidade de São Paulo. Primeiro que ele não é conhecido porque ele não, ele não foi o candidato a prefeito. Quem foi foi o Dória, que mentiu para o povo, uhum. traiu o povo paulistano. E é por isso que o Dória, inclusive, está mal nas pesquisas. Ele é um péssimo cabo eleitoral para o prefeito Bruno Covas. E o prefeito, o governo Dória Bruno, o que fizeram? Tiraram o leve leite das crianças. Uhum. Tá certo? De 4 a 7 anos. São 700 mil é, crianças e deixaram de ter leve leite. Se você for hoje nos, nos serviços de saúde da cidade de São Paulo, não tem remédio, falta remédio de serviço continuado, quem tem hipertensão, diabético e falta médico na periferia de São Paulo. É, a, os conselhos tutelares que protegem a criança e adolescente estão totalmente desestruturados, eles estão desanimados porque não tem salário, porque não tem equipamento, não tem carro, não tem gasolina para eles poderem cuidar da, da, da criança é, ou adolescente. A zeladoria, como você falou, a cidade está cheia de buraco, não tem investimento em drenagem, nem na microdrenagem, nem na macrodrenagem, qualquer chuvinha a cidade quebra. Então é uma cidade que está abandonada. Essa cidade que ele fala é, é, é da Disneylandia, da não é na cidade de São Paulo, é de quem não anda na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo para eles é o Jardins, uhum. tá certo? A cidade de São Paulo para eles é o Jardim Europa, não é o do, do outro lado da, do rio, tá certo? Não da é, ponte para lá. Da ponte para lá, não é, não é essa cidade. Uhum. E tudo que... as coisas boas que tem na cidade de São Paulo foi o governo do PT. Se você pegar a questão do conselho participativo, a, a participação da sociedade nas políticas públicas, começou na época da Lei Rondina. Se você pegar o bilhete único, foi o PT que fez. Uhum. Se você pegar corredor, foi o PT que fez. Se você pegar a ciclovia, foi o PT que fez. Se você pegar o céu foi o PT que fez. Okay. É, é, é, os hospitais, a grande maioria foi, foi, foi, foi, na, foi, foi na época do PT. Então, é, política para morador em situação de rua foi na época do PT, Pro, é, programa de braços abertos foi na época do PT. Então, nós temos muito o que mostrar. Pega, por exemplo, o Ministério da Educação. Uhum. Na época do Haddad, ele organizou o Enem. O Enem é, teve, é, assim, funcionou, que, tinha, que dava segurança para os estudantes, os pais as mães, é, que, que, que o estudante ia lá, é, pa, pa, fazia a prova e tinha certeza que não ia ter fraude, tinha certeza que não ia ter vazamento, tinha certeza que, que tinha segurança. O, o, na época do Haddad como ministro da Educação, a quantidade né, de vagas que foram criadas no ProUni, de universidades que foram inauguradas, de institutos tecnológicos, hoje o que, que acontece? Hoje essa bagunça do Sisu, é a bagunça do Enem, não dá segurança para ninguém. Então é um governo que não cuida, não, não sabe cuidar das coisas importantes no Brasil. Uhum. O, que, o que é importante para o povo brasileiro? É você ter emprego, você ter segurança, você ter uma educação de qualidade. Isso você não vê, você não vê na, na, na fala do presidente da república, você não vê no Dória. O que, qual, qual que é o discurso do Dória do, do Bolsonaro e do Bruno Covas? Privatizar, privatizar é, é, precarizar o serviço público para depois é, privatizar, uhum. tá certo? É uma, um desmonte na educação, um desmonte na saúde, um desmonte na assistência social, tá certo? Hoje as OS estão ah, tomando conta da, da educação, da saúde, Sim. de forma absurda, tá certo? E nós vamos ter que rever esses contratos, rever os contratos do lixo, rever os contratos da OS da saúde, da, da, de creches, então, é, não, não, não, não sabe cuidar. Então, o discurso deles é privatista, neoliberal, é, antipovo e nós temos que falar isso. Nós temos que ser muito agressivos sem ser sectário, uhum. radical sem ser sectário, nessa disputa política. E não é possível que o povo brasileiro, o povo palestino não vai entender isso. Vai! vai. Porque está sendo prejudicado. Uhum. Hoje, a, a precarização do mundo, ninguém mais tem emprego, carteira assinada. Uhum. Hoje, porque a, pessoa... a gente vê muito na cidade de São Paulo. Exatamente. A pessoa hoje ou está tá trabalhando em camelô, ou está trabalhando no Uber, uhum, é, okay. é, fazendo bico, porque sabe que não tem mais emprego. Uhum. E os nossos governantes, no âmbito municipal, estadual e federal, é, não, não dialogam com esse tipo de público. É privatizar, tirar o estado, tirar o estado. E quem pro... o estado serve para quê? Para proteger os mais fracos. Deixa eu pegar uma carona em uma parte do que o senhor falou. É sobre essa questão da gestão é, da como pensar a cidade a gente teve é, que é um, o que é uma conquista da constituição o estatuto da cidade e esse estatuto das cidades ele não tem sido observado é, por essa gestão mas por outras também passadas então como que você o senhor e o próprio PT pretende retomar essa ideia esse conceito do estatuto que ficou, tem né, o estatuto da cidade então, Orçamento participativo, é, mais participação das pessoas. As pessoas parecem que estão muito longe do debate político real. Então, tem coisa das redes sociais, deputado que fica postando e fazendo selfie, mas o debate do orçamento, o debate dos conselhos, os conselhos estão sendo totalmente dilapidados, esvaziados. Então, qual que é essa ideia que, que vocês trazem? Sobre Primeiro, isso. retomar as conferências. O governo da DAV fez 44 conferências em todas uhum. as áreas: saúde, educação, idosos, criança, adolescente, comunidade LGBT, é, enfim, todas as áreas na área de emprego. Retomar essas conferências, que é importante, porque é, é, é o jeito de você é, fazer com que os servidores públicos, junto com aqueles eleitos, vereadores, junto com a comunidade, associações de bairros, entidades de classe, é, possam participar da gestão da cidade uhum. Porque não é só você votar e deixar largar Não, você tem que ter uma participação efetiva uhum. Votar o orçamento participativo Fazer com que as pessoas possam é, decidir aonde investiu o recurso Qual equipamento tem que ser construído Aonde tem problema de, de, de, de manutenção O senhor propõe votar é, o orçamento claro, participativo? Claro, com certeza, nós vamos fazer isso uhum. Nós vamos fazer isso e é, fazer com que o Estatuto da Cidade foi uma criação na época do governo Lula. O Ministério das Cidades, foi, que, que eles acabaram inclusive o Ministério uhum. das Cidades, tá certo? E aqui na cidade de São Paulo, nós vamos ter a, a criação da subfeitura, foi uma criação nossa, na época da Marta, eu era secretário da, da implantação das subfeituras. Você tem que descentralizar o orçamento. Você, é, por quê? Porque é na ponta, é, a, a cidade é muito grande, são 12 milhões de habitantes. Nós temos quase, set, quase 70 bilhões de orçamento. É impossível você governar de forma descentralizada. Então você tem que pôr gente competente na ponta, reestruturar as subprefeituras, dar orçamento para as subprefeituras, ter a participação popular no território e ao mesmo tempo você ter políticas, lógico, coordenadas do governo central, que precisa ter as grandes diretrizes, isso vale para a saúde, para a educação, para a mobilidade, e ao mesmo tempo a execução disso tem que ser na ponta. Uhum. Então não é, não é difícil governar a cidade de São Paulo, você tem que ter vontade de política. E você tem que ter um olhar social, um olhar para aqueles, aqueles que mais precisam. Eu falei da, dos direitos que eles tiraram, o bilhete único, que foi na época que, que começou com o Zaratini, né? na, depois ele saiu, os dois é, últimos anos é, ficou comigo na, na, no transporte, na mobilidade. Hoje eles tiraram os benefícios, estão tirando os benefícios do bilhete único. Quando você fala que na nossa época podia ficar quatro horas no sistema andando pagando apenas uma passagem. Uhum. E você podia fazer várias baldeações. Hoje eles tiraram... É, por que isso? Porque a, o tempo que você demora agora é duas horas. Quem mora longe, quem mora no fundão da cidade, não dá tempo. Então ele, ele paga outra passagem. E geralmente quem mora longe é o que mais tem problema de renda, de salário, de emprego. Entendeu? Então nós temos que fazer uma revolução nessa área também de mobilidade, continuar fazendo faixas exclusivas, corredores. Acho eu que nós temos que fazer um debate sério e eu quero fazer isso dentro do PT sobre a tarifa zero. Eu sou um defensor da tarifa zero. Nós temos que, que se, se, a, se a educação é pública e gratuita e tem que ser universal, se a saúde é pública, é gratuita e universal e o sistema SUS... Por que que não o direito de ir e vir não tem que ser público, gratuito, universal para todos? Universal. Universal. Universal. E vamos buscar, vamos, vamos ver aonde a gente pega esse recurso. Se for preciso, vamos fazer um plebiscito. Não fala que o PT, não, na, que a gente, às vezes, é autoritário, que faz as coisas sem, sem conversar direito. Quando eu fazia as faixas exclusivas aqui na cidade, disse que eu não discutia. Na verdade, disse que ele discutir para não fazer a faixa de ônibus exclusiva. Tá certo? Tem gente que quer que discute para não fazer. Uhum. E comigo não tem esse negócio. Eu tenho que ter participação popular, tenho que discutir, tenho que ter audiência pública, tudo, mas não vem me enrolar não. <risos> tá certo? Porque na, o debate sobre faz exclusiva de ONU na cidade, fazer ciclovia, tanto é que eles não fizeram um quilômetro de ciclovia na cidade de São Paulo. Não, eles retiraram. Exatamente, nós fizemos 400. Saldo negativo. Eles não fizeram um. Por quê? Fica discutindo. Está acabando o mandato deles, quatro anos. Nós fizemos um plano de mobilidade. Por 15 anos que a lei exigia isso, e o nosso plano falava o seguinte. A cada mandato nós tínhamos que fazer mais 500 quilômetros de ciclovias. Hum. Eles não fizeram um quilômetro. Sim. Só que nós vamos mostrar para a população isso. E só quem fez e que tem experiência que consegue não perder tempo. E eu acho que é por isso que eu estou preparado. Eu vou entrar no primeiro dia já fazendo coisa na cidade de São Paulo porque conheço essa cidade, essa prefeitura como ninguém. Somos. Esse tema da ciclovia, né? tinha uma crítica que eu acho bastante pertinente, que é a questão da integração dos modais. Então você tem lá uma ciclovia que vai de uma parte a outra, mas que não chega muitas vezes no metrô, mas que não chega muitas vezes no terminal de ônibus. Então você tem vários modais, e esses modais não estão integrados. Então isso não Sim. seria um debate urgente claro. E, e mais do que necessário? Vanessa, Vanessa. quando nós assumimos, tinha 63 quilômetros de ciclovias. Uhum. E aí, não, mas só a ciclovia também não resolve Calma, é calma importante calma. Funcionava, e funcionava Parte disso era só, mas é o jeito do de governar E essa ciclovia era na marginal Que só funcionava durante o dia, uhum. tá certo? Então uhum. nós fizemos 400 uhum. O critério, o plano ciclovia de São Paulo É um plano seguinte De fazer as ligações entre os modais Então a ciclovia, ela tem que estar ligada Às escolas uhum. Tem que estar ligado aos hospitais a, Aos shoppings, às grandes concentrações de pessoas Aos terminais de ônibus Aos terminais de metrô tem que ter a ligação, tem que ter essa, essa, essa, essa ligação entre os modais, primeira coisa. Então, a pé, bicicleta, ônibus e metrô e trem, tá certo? Uhum. E depois tem que ter a ligação com a, a, a, a, regiões onde tem um alto nível de, de movimentação de pessoas. Como eu falei, hospital, escola, creches, universidades... É, parques uhum. e isso está no plano cicloviário uhum. agora para você fazer a ligação com tudo você tem que ter uma rede cicloviária uhum. tá certo? então é evidente que enquanto você está fazendo é, se você, se você só, só tem 100 km a ligação falta se você faz 400 ela aumenta essas ligações uhum. se você faz mil aumenta cada vez mais então essa crítica é de gente que não faz uhum. entendeu então é fazer... não mas a ciclovia acaba aqui sim mas a próxima gestão tem que continuar uhum. tá certo? que isso que eles não fizeram então o plano cicloviário ele tem esta concepção de organizar o sistema de interligar entre os modais e de facilitar e dar segurança pro, pro, pro ciclista que está que, que, que tá deixando o carro em casa e andando, andando a pé, e eu, eu, eu lembro quando nós fizemos corredor de ônibus na Rebouças e fizemos lá na, na avenida Totônio Vilela tinha audiência pública e a lei, o Ministério Público, exigia que nós déssemos, nós que eu falo, quem estava fazendo a, o corredor de ônibus, compensação ambiental. Olha, olha só o absurdo, e tinha, e tinha manifestação contra corredor de ônibus e contra a faixa exclusiva. Hoje, a compensação ambiental é o, o próprio fato de você fazer a, a faixa de ônibus e o corredor, claro. entendeu? E hoje mais de 90% aceita e concordou com a faixa de ônibus. Em uhum. de Mas na época da Marta, tinha manifestação contra. claro Para abrir a Paulista, que eu ah, coordenei a audiência pública debaixo do máximo, a Associação Paulista Viva foi contra, o Ministério Fúrbio foi contra, a imprensa, a grande mídia foi contra, entendeu? Eu fui lá, dava a impressão que eu estava fazendo um grande crime na cidade de São Paulo de abrir a Paulista, de fazer ciclo na Paulista e, e abrir aos domingos. Vai lá hoje. Impensável fechar milhares de milhões de pessoas. Aliás, vamos colocar nos domingos. Se eu for prefeito, hum. eu vou pegar ônibus de graça. Hum. Nos domingos, primeiro que eu acho que o ônibus, os primeiros domingos tem que ser tarifa estar e pôr linha de ônibus direto a Paulista, assim. para o povo, para os parques do para o povo da periferia poder. É curtir a cidade, uhum. tá certo? Não tem sentido ele ficar lá na, no bairro que às vezes não tem nem rua direita, rua né, assim as fotos Entendeu? Ele tem que curtir a cidade, se apropriar da cidade. O carnaval de rua, que hoje vai ser recorde esse ano, começou no nosso governo. Uhum. Entendeu? Nós que regulamentamos, organizamos os blocos de rua. Aqui não tem avatar, como tem em Salvador. É, é. Aqui a pessoa, para poder pular o carnaval brincar, não precisa pagar. A, a, a roupagem, tá certo? Aqui é livre. É, essa é a graça de São Paulo, por isso que é a cidade que eu amo, que eu gosto de mais de 40 anos e estou com essa vontade, você não está, entendeu? acorda todo dia animado para poder fazer campanha e para governar São Paulo. Eu acho que é com esse espírito e, e, e, e com coisa séria, assim, de, de um olhar diferente para a cidade de São Paulo e de quem mais precisa. Nós temos que dialogar com o povo pobre da periferia e o PT às vezes deixou disso de lado e fica fazendo grandes discussões e não pensa no, no cotidiano das pessoas. Ó, a gente já passou da metade, está caminhando para a reta final e ainda tem um monte de pergunta que eu queria fazer. Então vamos tentar aqui fazer uma bateria mais rapidinha. É, o metrô. A gente está falando muito de transporte porque eu acho que transporte é super importante. Estamos falando com esse secretário de transporte e mobilidade. O metrô, queridinho dos paulistanos, a gente tem muito carinho pelo pelo pelo metrô. A linha amarela foi entregue em 2010 e a gente vê a cada quatro anos inaugura uma nova estação, não sei o quê. Nunca termina essa obra. O governo do Estado é João Dória, que é a favor da parceria é, com a empresa privada, que é a favor de privatização, que é a favor de, de cortar todo o orçamento do Estado. Como que o senhor vislumbraria no eventual governo uma parceria para poder implementar mais linhas para poder impulsionar, porque realmente é uma coisa que desafoga, tem compensação ambiental porque tira um monte de carro da rua. Primeiro que a, a minha especialidade, eu, eu fiz o mestrado na, na USP nessa área uhum. de mobilidade e eu estou fazendo doutorado lá também, uhum. então é a área que eu mais entendo, é, que é a área de, de mobilidade. Quando você fala de transporte de pessoas, é é metrô e trem, uhum. que é o transporte de massa. É o que, uhum. um carregamento muito mais, quer dizer, você carrega mil pessoas, 800 pessoas é, por viagem, tá certo? Quando o ônibus no máximo é 200 pessoas. Então, transporte de massa para uma cidade como São Paulo uhum. tem que ser metrô e tem que ser trem. É, e você tem que criar uma, uma, uma, uma rede ferroviária na cidade, coisa que não tem, porque os tocanos atrasaram muito e de forma... É, até de propósito, uma parte de competência, outra parte por corrupção, outra parte de propósito. Por que eu falo isso? Porque o Lula, o presidente Lula, tem um depoimento que ele ofereceu para o Serra, quando era candidato a governador, 15 bilhões para investir no metrô. Ele uhum. não topou, não quis. Falou que São Paulo não precisava, tá certo? No governo Haddad, nós fizemos parceria e o Haddad é, disponibilizou 1 um bilhão de reais para ajudar no metrô, tá certo? Com, a, com, com o Alckmin, naquela época. Eles são muito leves, eles, eles, eles não estão nem aí com aquilo que, que interessa o povo. E quando eles fazem projeto, faz projeto mal feito. Aquela ideia de que eles são bons de gestão é tudo conversa fiada, é tudo mentira. Olha os monotrilhos, olha o fiasco que é o monotrilho, entendeu? A base inaugurar o monotrilho da Vila Prudente São Mateus está lotado. E todos os técnicos na área de transporte, que quem entende de transportes, principalmente o pessoal do metrô falava, lá para vocês sair é, Zona Leste, Aricandubras, Vila Prudente São Mateus, Cidade de Tiradentes Tem que ser metrô Eles me colocam um monotrilho Que funciona é, meia boca Que está lotado já depois de um mês sendo operado. E, então, isso é, isso é falta de planejamento, é falta de seriedade, é falta de gente que não pensa e não conhece a cidade de São Paulo. Uhum. Tá certo? E aí, eu acho que aí tem muito a ver com corrupção. Eles sempre falam muito do PT de corrupção, mas na verdade, não tem sentido. Qual que é o sentido de você fazer essa rede de monitoramento na cidade de São Paulo? E em cada local, você tem um tipo de tecnologia. É, é como se você pegasse os quatro grupos econômicos, Brasileiros com empresas, com tecnologias de vários países e falam, ó, cada um fica com um pedaço. Entendeu? Por isso que não funciona. Por isso que o monotrilho ali da Águas Praiada não está funcionando até hoje. Tem dúvida do ponto de vista tecnológico. O monotrilho lá da, da, de São Mateus é, também tem esse problema. Então, então os tucanos... Entendeu? A, a, a, a, nós começamos na mesma época do México, construir o metrô Entendeu? Nós temos México, 100 quilômetros aqui O México tem mais de 600 quilômetros já Não vou falando da China Porque a China em 4 anos construiu 3 mil quilômetros de, de um de trem. hospital em 48 horas é. não, não, não, não, não esquece a China vamos, vamos falar do Brasil e da América Latina Então e, é, Eu acho que o povo está tá, tá, tá realmente Começando a perceber o Como faz mal o governo Bolsonaro E o governo tucano que são neoliberais, que uhum. só pensa na, na, na, no lucro, na empresa, na privatização. Não, não pensa no Estado como um indutor de desenvolvimento, geração de emprego e de melhoria da qualidade da do povo brasileiro. Marta Suplicy, você uma chapa com ela? Grande, foi uma grande prefeita de São Paulo, continuo amizade com ela, tenho dialogado com ela, tenho conversado com ela. É, acho que ela errou quando foi para o governo Itamar, com, enfim. É, mas ela tem dito. Temer. Ela, Temer. O governo Temer. O é o governo Temer é, Tamara é muito melhor que o Temer. É. Nossa, mil vezes. É, e e ela, ela tem tido uma postura muito, muito interessante. Ela quer, quer criar uma frente ampla né? é, para se contrapor ao Bolsonaro, ao, ao Dória. Ela quer estar num projeto conosco. É, do Lula, 2022 Mas isso, ela voltaria o PT? Povo. Eu acho isso? que não Seria um eu acordo o, com o MDB? Eu acho que o tempo dela, ela, ela saiu do, do, do, MDB, ela do MDB saiu, tá sem partido ah, Eu é. acho que o tempo dela no PT já foi uhum. Entendeu? Eu acho que ela pode ajudar de outra maneira o prestígio que ela tem, foi ministra da, da, da, da educação é, do, do turismo é, da cultura também foi é, foi uma excelente prefeita, deixou marcas profunda na, na periferia de São Paulo eu fui secretário dela por, por quatro anos mas eu acho que o tempo passa uhum. isso vale para todos né? é, eu acho que São Paulo precisa de inovação renovação, precisa de de, de, de sangue novo precisa de assim, uma coisa mais é, que, que aponta para o futuro e que tem uma energia muito forte, entendeu? então eu acho que nós temos que pegar a experiência dela pegar todo o legado dela todo o carinho que o povo da periferia tem em relação a, para com ela e juntar e ela tem uma coisa que é interessante, ela, ela diferente de outros, como o Márcio França, é, que não quer o PT, o Ciro Gomes, não quer o PT, como se fosse é, né, uma lepra, né, uma coisa... É, que O PT é o PT é um patrimônio do povo brasileiro, né, o Lula, inclusive. É, ela, ela fala que para você fazer uma frente ampla, uma frente progressista, o PT precisa estar junto. Então, eu acho que nós temos que continuar dialogando com ela, ela sendo um candidata ou não. Tá certo. Mas já... o senhor faria a chapa qual Com certeza, com certeza. Evidente que é, é um debate que de fazer internamente no PT, uhum. mas eu não, tá certo? Até porque o povo da periferia tem um carinho muito forte com ela, certo. né? Ah, eu, gostaria, eu gostaria que ela viesse junto conosco. Muito bem. E por fim, é, Fernanda Haddad. É, muita gente, inclusive os pré-candidatos, muitos falaram que te retiraria a candidatura caso ele topasse. Ele tá relutante. O senhor está dizendo que está com muita vontade de ser prefeito, mas caso o Haddad fale, ah, tá bom, para o bem de todos, eu sou candidato? Olha, eu fiz a primeira agenda... Ele vai para a prévia? A primeira agenda que eu fiz, que o presidente Lula fez em 2020, foi lá no Instituto dele, e, que eu tinha pedido, ainda estava preso, e aí estava na sala treinando Haddad. E foi bom. Que era para discutir a questão da Prefeitura de São Paulo em relação ao meu nome, e, enfim. Aí... É, cheguei, presidente, eu estou junto no seu projeto Projeto 22, tudo que o senhor representa Representou o Brasileiro e representa é, O senhor sabe que eu Me preparei, gostaria muito de ser prefeito De São Paulo, né, pela tudo que eu fiz ele, uhum. grande parte, ele sabe né, do meu currículo, mas queria dizer o seguinte Estava o Haddad Do meu lado, eu falei, presidente, mas antes Eu acho que o melhor candidato é, E a melhor chapa de vice É Haddad, o prefeito e Marta disse Entendeu? O Haddad já não <risos> não, não pulou da cadeira. E o presidente falou. O presidente falou, Gilmar, eu queria dizer uma coisa para você. Não é que o Haddad não quer ser candidato. Eu uhum. sei que ele não quer, uhum. mas é mais do que isso. Eu pedi para você. Ah. O Lula pediu. Eu pedi para o Haddad, não sei, porque o Haddad tem um outra, uma outra missão no país. Ele precisa viajar o país, viajar. É, outros países, ele precisa falar tudo o que ele fez na educação, tudo o que ele fez na prefeitura, ele, o PT precisa dele, as forças policias precisam dele, entendeu? Então, a partir daquele dia, eu não falei mais do Haddad candidato a prefeito. Uhum. E nós fizemos uma reunião, é, é, agora recente, com o presidente Lula, presidente Iglesias, é, a direção, o Tava Chico Maceno, o Marinho estava viajando, nosso presidente estadual, e, e o Laércio, presidente municipal com todos os pré-candidatos uhum. e o Haddad também estava, uhum. então o, o, o, várias pessoas, nós todos, mesmo assim, se o Haddad for o candidato, quiser ser eu, está resolvido, ele é o candidato, uhum. tá certo? por tudo que ele fez para a cidade de São Paulo, que foi, foi uma, uma revolução, uma gestão inovadora, só, só o acordo que ele fez com a DIN de São Paulo ganhou 5 bilhões de reais, uhum. entendeu? É, então, é, o tipo, da maneira que ele atuou, governou, foi, foi muito interessante. Mas ele então tem isso, então eu parei de falar. Uhum. Parei de falar porque ele tem um projeto maior que é, que é, que é o país. Nós temos que também pensar em liderança, projetar. E todos os estados, todas as capitais, governadores, nossos candidatos, e não só no PT, Exige dele uma agenda. Uhum. Entendeu? Então vamos, eu acho que em São Paulo tem nomes bons. Assim ó nós tem, Eu sou os candidatos, o Suplicy, que uhum. né, você já veio aqui, Paulo Teixeira, o Zaratinho, o Padilha. Tem uma Kika do Movimento da Igualdade Racial, que é uma terceira que é interessantíssima. Acho que vocês têm que chamar ela aqui, inclusive. É tá o é um Nabil Roduco, que uhum. entende de cidades. Foi secretária comigo na Defesa da Cultura, no Guernadate. Então também a política precisa renovar, uhum. entendeu? Então a gente tem que começar a dar um passo a mais, porque senão a gente fica no, no, na mesmice de sempre. Então, eu uma... tenho um carinho muito grande pela Ruladad, uhum. gostei uhum. de trabalhar com ele há quatro anos, nós fizemos coisas inteiras, o passe livre dos estudantes, nós fizemos. Então são tantas coisas, eu, só na área de mobilidade que a gente fez, junto com ele, ele apoiando, ele dando orientação, o estacionamento rotativo, que era uma fraude danada hoje no aplicativo, então, isso aqui é gestão, a gente não tem mais que esse parque uma coisa toda. São, são coisas, a, a, a abertura né, da, da, da Paulista, uhum. é, o, o, o bilhete único mensal, que é justamente para quem mais precisa. Então agora nós temos que avançar. E para avançar tem que ser arrojado, tem que ter muita garra, muita vontade, é isso que eu, que eu tô com vontade. Por isso que eu quero ser prefeito de São Paulo. Só uma última provocação, nosso tempo já esgotou, mas rapidamente. Rapidamente, o senhor falou de renovação. Na foto dos pré-candidatos que tem o Lula, uma foto muito bonita, inclusive, a gente tem duas mulheres, sendo que uma é a Gleisi Hoffman, que é presidenta do PT, e a outra é a mãe Kika, mas a mãe Kika é a única pessoa negra da, da, da imagem, e aí a gente está falando de um partido que fala em renovação, mas os quadros ainda são... Eu Parece acho. que uma cara não tão... Não, Vanessa, De precisamos... tanta duvidade. Nós precisamos avançar mais. É. Mas vamos pegar. São Paulo teve três prefeitos do PT. Certo. Ok? Uhum. Três, então, três é assim. Três. <risos> Duas. Foram mulheres. Foram mulheres. Sim. Ok? Uhum. Hoje, na, na direção nacional do PT, você tem três cargos importantes do PT. Que é a presidência, secretaria de finanças e organização. As três são mulheres. Uhum. Entendeu? Na executiva nacional do PT. Então, é, é, o PT, os, o PT acabou de fazer um Congresso Nacional, estadual, esse Congresso do PT. 50% no mínimo são mulheres. Entendeu? Os delegados, os delegadas, então você chega. Isso eu não vi em lugar nenhum. Nesse partido de esquerda, olha que eu já viajei no mundo inteiro, já fui lá no Congresso Nacional, os partidos, o, o, o, o, o Congresso do PT, você chega lá e vê, essa fotografia só o PT que tem. 50% é, são, são, são mulheres entendeu uhum. então isso significa não é evidente que ela ganha menos no mercado de trabalho tem que tem que tem que é, assim é, valorizar cada vez mais ter política para isso tá certo e sem falar que a primeira presidente do Brasil foi a Dilma que é do PT claro entendeu uhum. então agora não é o suficiente eu concordo uhum. mas nós temos que manter essa política e aperfeiçoar cada vez mais, ampliar cada vez mais e renovar. Renovação sempre é bom. Juventude cada vez mais entrando no TT, tem muita juventude participando. Isso é bom. Eu acho que, que ajuda. Você tem que ter alguém também que motiva isso. E, e a juventude, principalmente a juventude negra da periferia, pode contar comigo que a gente vai fazer um trabalho bonito nessa cidade. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Agradecemos muito a sua presença, a sua participação. É, a gente vai compartilhando. Como o Jumar falou, vai ter vários debates em toda a região de São Paulo, nas periferias, região central, vão tratar de temas LGBT, questão de é, da questão da negritude, de questão das mulheres, gênero, mobilidade, então tem debate sobre tudo, a gente vai divulgar essa agenda também, porque é isso, a gente está fazendo esse debate sobre a questão das cidades, a gente acha que um dos lugares, o local mais importante para o debate político é onde você mora, é no município, que é onde se dão de fato as políticas essenciais para a sua vida, que é onde você vai dormir, onde você vai trabalhar, onde vai comer. Então, espero que vocês tenham gostado. Faça aqui seu comentário, o que vocês acharam. As prévias são 13 de março, correto? É a princípio 15 de março. 15 de março, perdão. A gente está acompanhando. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, ativar o sininho de notificações e claro, se você chegou até aqui, vai lá no Catarse e faz também uma assinatura solidária a partir de 10 reais. Você pode doar o um valor que for mais cômodo, que não vai fazer diferença para você no seu orçamento. E isso ajuda muito a gente aqui. O endereço está aqui, catarse.me/barra Diálogos do Sul. É isso, um abraço, até a próxima.